Você sabia? Nas eleições de 2014, elegemos um senador por estado. Em 2018, serão dois, totalizando 54 em todo o país. Veja outras curiosidades no aplicativo Guia do Voto. Baixe agora!